Leituras Espíritas apresenta Medo e Mediunidade Quarta obra da série Se a Mediunidade Falasse Uma obra mediúnica do Grupo Marcos Prefácio Amiga e amigo, não aceites os sonhos loucos da mediunidade de fachada e de formalidade. Muito se perde por muito se fingir. O caminho do Cristo é o da verdade profunda, da verdade que transforma, que transmuta sentimentos inferiores em paz, em compreensão, em harmonia. Um dia, no futuro feliz, entenderemos o poder da devoção sincera, da amizade verdadeira, do amor do Pai. Até lá, resta-nos servir, aprender a perdoar e, acima de tudo, a colocar o reino de Deus acima das tristes convenções humanas que tantas vezes desumanizam a criatura. Nosso movimento, o movimento espírita, passa por profunda fase de renovação que, aos olhos do espírito, é um verdadeiro renascimento. É uma revolução cultural silenciosa e eficaz. Se, amigo e amiga... Aquele que fará a diferença na sociedade, ao eleger como regra de condutos valores do Espírito, o cristianismo puro e verdadeiro. E, onde estiveres, nós, teus amigos invisíveis, estaremos contigo. Paz, Ivan de Albuquerque, 1 de julho de 2014 Capítulo 1 o pedido de um anjo guardião Felipe está pensativo sobre o curso que vai escolher. Um deles é o acompanhamento de um grupo de estudo tratamento de espíritas que fracassaram na última encarnação, por negarem à mediunidade seu convite ao autoconhecimento e à espiritualização. É um curso de difícil acesso. Será assistido no quarto andar do colégio. Quem conhece as normas do colégio sabe que lá imperam três regras centrais. Não se atira pérolas aos porcos, sinceridade absoluta e mérito pelo esforço próprio. E essas normas estão refletidas em todos os setores do colégio, inclusive no acesso aos diversos andares. Felipe pensa até mesmo em desistir. Mas lembra-se do convite de Gabriel Delane, que lhe disse que poderiam trabalhar juntos na terra. Uma proposta como esta, trabalhar com um espírito missionário, mesmo que exija muito sacrifício, ele não perderia por nada. O curso tem três módulos, e, em cada módulo, a conduta de alguns espíritas será avaliada. Não para condenação, mas com o objetivo de socorrê-los. Durante o curso, haverá muitas regressões de memória para que se entenda os motivos de seus erros recentes. Como chegarei ao quarto andar? É pensando nisso que Felipe, no jardim do colégio, aguarda a oportunidade de falar com Gabriel. Enquanto espera, distraído em seus pensamentos, alguém lhe toca no ombro e ele se vira. — Gabriel! — Estava pensando em você. Eu sei, responde Gabriel, sorrindo. É, Felipe entende que ele captou seus pensamentos. Com o tempo, você se acostuma com a comunicação telepática, diz com bom humor. Afinal, vamos trabalhar juntos, não é? Felipe sorri e feliz, com a certeza que seu amigo realmente deseja que ele o ajude. E pergunta. Eu sei das dificuldades para se chegar aos três primeiros andares, mas não tenho nenhuma ideia sobre o quarto andar. Fala timidamente Não há dificuldade. Quem não está preparado simplesmente não chega. Explica com alegria. Mas como eu farei? Na verdade, nunca pensei em alcançar um curso acima do terceiro andar. Sei disso. — Hoje, você não teria condições de estar lá — comenta Gabriel. — E como eu conseguirei? Felipe não está entendendo nada. — Calma, amigo. Eu lhe explico. Muitas vezes, quando o Espírito mostra dedicação e sinceridade, ele pode ter acesso a um aprendizado a título de empréstimo. De fato, você não tem ainda condições evolutivas plenas para participar deste curso. Mas por causa de sua conduta, quero dizer, de sua dedicação, pai Joaquim, quem todos ouvem com muito respeito, conseguiu esse empréstimo da misericórdia divina para você. — Ah, quer dizer que agora estou ainda mais endividado? — Brinca, Felipe. — Exatamente. Neste caso, a valista é seu guia espiritual. — Conclui, Gabriel. Ambos riem. — E quanto às escadas? Fala, Felipe. Não se preocupe, até o terceiro andar é com você. Depois é comigo. Felipe o abraça com gratidão. Calma aí, quando estivermos trabalhando juntos é que quero ver sua gratidão. Brinca, Adelane. Despedem-se. Felipe tem uma semana para se preparar. Todas as noites ora e, com o amparo de pai Joaquim, vai estudar nas bibliotecas da escola. Em uma dessas noites, quando sai da biblioteca do segundo andar, encontra Pai Joaquim, que o aguardava. — Pai Joaquim! — diz Felipe feliz. — Hoje nós vamos visitar um amigo seu! — comenta o nobre mentor. — Quem? — indaga curioso. — Avelino! — Avelino! Fala para Pai Joaquim sem explicar qualquer detalhe. Partem. Felipe mal pode conter a curiosidade. Qual seria o motivo da visita? Logo chegam ao apartamento do amigo. Entram com tranquilidade. Pai Joaquim cumprimenta o guia espiritual do jovem, que os espera à entrada e, em seguida, enquanto caminham para o quarto de Avelino, orienta telepaticamente Felipe para que ele se prepare para não julgar. Entram. Felipe tem vontade de gritar. Acalme-se. Orienta Pai Joaquim. Apesar da bela decoração e da vista deslumbrante, o ambiente espiritual é terrível. No quarto moram entidades muito sofredoras e necessitadas. Algumas viciadas em sexo que estimulam Avelino ao hábito da pornografia. Eles não podem nos ver. Trouxe você aqui a pedido de Aureliano, o guia espiritual de Avelino. Ele tem esperança que você consiga mostrar-lhes o quanto o cultivo da inferioridade traz intensas angústias emocionais. Mas como posso fazer isso? Nossa obrigação é socorrer aqueles que desejam ser amparados e nunca impor nosso desejo na vida dos outros. Observe agora a estante de livros. Curioso, Felipe percorre os títulos dos livros e, para sua surpresa, ali vê o Livro dos Espíritos de Kardec e o Livro Renúncia do Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Se ele for capaz de ler com desejo sincero de aprender estes dois livros, a vida dele mudará completamente. Avelino tem a missão de trabalhar como médium de cura. Mas, se continuar cultivando suas paixões inferiores, em breve arruinará a própria missão reencarnatória. Explica Aureliano com uma voz que expressa preocupação por seu protegido. O que nós te pedimos é que o incentive a ler esses livros. Eles foram um presente que, graças à inspiração de Aureliano, deram ao pai dele, na empresa em que ele trabalha. — E como farei isso? — indaga Felipe Curioso. — Nós faremos que, em uma conversa entre vocês, o assunto mediunidade surja por acaso. Quando isso acontecer, basta que você se permita ser inspirado e Pai Joaquim lhe dará as orientações. O mais importante é que você consiga incentivá-lo a ler estes livros, ou, pelo menos, o Livro dos Espíritos. A partir daí, terei condições de orientar melhor. Explica Aureliano. Podem contar comigo, diz Felipe, feliz em poder ajudar em ver como são dedicados os guias espirituais. Se todos soubessem que existem espíritos elevados cuidando de cada um de nós... Pensa Felipe, ainda saberão, e seu trabalho com o Gabriel vai ajudar muitos a entenderem isso. Responde Aureliano. Felipe olha para Pai Joaquim, espantado não com a leitura de seu pensamento, mas com aquela revelação. Como ele sabia da sua ligação com Gabriel? Ora, Felipe, diz Aureliano descontraído. Você não acha que trabalhamos isolados? Acha? Meu avelino vai trabalhar com vocês no mesmo centro espírita. Essa é a programação dele. Está explicado, diz Pai Joaquim, feliz com mais um compromisso assumido por Felipe. Ele sabe que é apenas quando nos ocupamos cada vez mais com as tarefas do bem que nós crescemos. Felipe acorda feliz. É sexta-feira. Na escola, durante a aula, começa a lembrar mais detalhes do sonho com o guia de Avelino. Ora em silêncio e envolve Avelino em boas energias. É o início da ajuda. À noite, sente-se um pouco sozinho. Lembra-se de que, no futuro, terá amigos com as mesmas afinidades. Resolve ouvir um podcast espírita e depois ler um bom livro.